Então, hoje estamos na terceira classe do curso de qualidade de Vida que comparte Brahma Kumaris, um curso que se chama O Arte de Pensar Bem, e hoje, como estamos na terceira classe, vamos ver atitudes para pensar menos e pensar melhor, que é isso que nos interessa, e aí porque essa essa quantidade de pensamentos que emergem aí como que descontrolados é o que nos agobia. Né? Por mais conhecimento que uno um tenha da matéria, é muito difícil diminuir a velocidade mental. E em las classes anteriores já falamos sobre isso que ele que acelera a velocidade mental, que para vocês seres tranquilo podem acompanhar o que acelera a velocidade é a calidade, É baixa a qualidade. Então, se aumenta a velocidade. É como o contrário, não? Se eu não tenho um alto, bem, a velocidade é melhor. Mas aqui, quanto mais pensamento inútil e negativo, mais a mente se volta como louca. E vai em várias direções. E se si tu tenta parar, pior. Então, o método que já tivemos aqui é observação. É a única maneira de entender o que passa com a minha mente, porque não sou a mente, tenho na mente. Aí Quem perdeu as classes no próximo curso pode repetir. Se eu tenho na mente, eu não sou ela, ela tem um modo de funcionar. Então isso nos ajuda. A maneira da mente funcionar é pensando. Ela pensa amanhã, tarde, noite, quando dormimos também. Então, eh, se você disse para é para, eh, ela continua pensando, porque não conhece esse linguagem. Então, eu tenho que humildemente começar a observar e ver como isso funciona para que eu possa lograr programar de uma maneira que me mantenha vivo. Eu sou o dono, mas eu funciono distinto. humanamente, eu digo: eu vou ele mole e vou ao mal. Mas a mente vai comigo, mas vai para outros lados. Eu não quero meu nó. está volando, assim. Então, esse é propósito de melhorar nossa qualidade de vida através do entendimento. Então, quando tu vê que está assim, como que... Mentalmente, tem máquina separado. Mentalmente imagina que você está cá e a mente está aí como como esse vaso. Então, você tu mira em que está pensando, em que velocidade está pensando, e o método não é se tentar parar, é como quando o ninho não está jogando com as coisas peligrosas e os padres são sábios, então eles não tentam sacar. E o que que passa quando eu entendo sacar um foguete perigoso? Peligroso? Hum? As madres? Mas tem um não tem um tipo. E as ademais? Não, e ele ele apreta tô... mais, nele, segura mais forte. E pronto a madre e eles vão justo ali. Para saber por porquê, não? deve ser interessante, está me proibindo. Então, sabiamente, eu tenho que colocar aí cerca algo atrativo, mas positivo. ¿no? De maneira que la mente pense, ¿No? Y así voy a mente perceba interessante. E assim vou conquistando ela, pongo outra coisa é Como isso de nutricião, essa comida não é nada atrativo. Então, você põe uma cremita por cima, uma cereza, umas gotinhas de chocolate, bom Então, você tem que trabalhar com mente, não falar com quem sou, como sou, mas não serve tentar engaçar, não Como dizer que eu sou uma pessoa muito boa e muito tranquila, se si durante o dia eu estive muito grosseira e violenta com os outros, vai servir. <risos> não era tranquilo para nada e vai me trazer uma lista de coisas. Então, isso que falamos, não negar, mas também. Eh, então, se agora normalmente temos uma revisão. Como temos pessoas por primeira vez, a sugerência é que aqueles que estavam na classe possam falar como foi. Sua experiência no final de semana, se levaram, se lograram manter, se viram algum logro ou não. Hablamos sobre patrones de pensamentos de acuerdo? que miramos uma, como uma sequência do que temos que fazer, não? como sentimos, como pensamos, como actuamos. E aí fomos vendo, não? consciência, visão, atitude, acção. Isso foi nos temas que trabalhamos. Exatamente, quanto mais um repite internamente o novo pensamento de boa qualidade, ele eh, que vimos aí é que iba gerando um, um ciclo, não né? é como um hábito. Quando tu faz uma coisa na vez, duas ou três, é fácil não fazer mais. Mas depois de fazer como mil vezes, é muito, muito difícil. Por Isso para nós, outros cambios, não, né? de hábitos. Um, é, difícil. é difícil mesmo, tem que ter tremenda força de vontade, motivação para entrar aí e fazer um câmbio e mais que fazer o câmbio, sostenermos o câmbio. Estamos revisando um pouco né? na última classe, como passou no final de semana. Né? Então, na essência, o que fizemos aí, estávamos observando que quando há uma situação específica, Normalmente eu, eu observo isso, o que vou fazer, como vou fazer, como eu vou, fazer, como eu vou, fazer, como eu vou isso. E depois eu tomo uma ação, não? é como responder o que está sucedendo entro nisso e isso me resulta. Então, por exemplo, se você tem uma reunião e já sai da casa pensando que hoje a reunião vai ser como sempre, desgastante, não... Todo mundo falando dos mesmos temas, que é um esforço para ti estar nessa reunião sempre. Então, definitivamente, tu já vai levando a energia para a reunião, e a tua parte. E tua experiência pessoal vai ser exatamente essa. E se tu fala com outras pessoas, pode ser que para eles foi distinto. Depende de sua atitude mental. E se eu saio de mim, Aunque a reunião seja a mesma de sempre, agotadora, eu vou manter um estado de vibração positiva para mim e para os demais. vou buscar ver de todo o que vamos fazer aí que é es que eu posso levar de positivo, porque há algo. Tenho que usar essa capacidade dele. Porque as pessoas que estão fazendo coisas que não são boas, é porque elas não sabem, então sabe o que sabe, cambiar, e se não pode cambiar a outros, cambio minha atitude personal. Ah, não, mas se só um cambia, não cambia, cambia, por exemplo, imagina que aqui só houvesse uma hoje, uma única, serviria. Não, se temos mais, melhor, mas se há uma peça totalmente oscura, um único farolete já é uma salvação. Então, se Uno despierta, já começa a vibrar melhor. Então, vamos ao tema de hoje. E é esse... Esse hecho de sermos capazes de pensar menos e pensar melhor. E para isso é muito entretenido, Porque Uno se surpreende quando começa a entender que outros, cada um de nós outros, tem como nossa nossa consciência como já já gerou um padrão de consciência específico e tu vê uma pessoa e já vem como toda a apresentação dela pessoa. Tu né? vê uma situação e já imagina toda a situação. Mas não esperamos para ver a coisa completamente como é. Ou diminuímos o el valor da pessoa ou da situação, ou exageramos. Como foi o dia de hoje? Uh, como dizem acá? luta. Em luta, estivemos em la Mas Não passou nada, independente da de luta durante o dia. O nas positas, piora a luta foi maior. Mas a pergunta é como foi o dia. Então onde está a mi mirada em tudo que não foi dia? Então se isso é uma mirada limitada, porque eu limito algo foi bom. E muitas coisas foram não tão boas, mas eu me salvei com uma coisa. Então sempre ter essa mirada, se eu levo a minha mirada e o que não funciona. Vão vir todas as memórias dos fracassos anteriores. Então, é, é algo de percepção, de entendimento, essa pessoa... Uh, não, melhor não evitar a essa pessoa porque ah, não é muito crítica, a gente chega atrasada, gera conflito no grupo e essa pessoa não tem nenhuma especialidade. Ah. Pensando bem, quando se necessita cooperar, então é cooperadora. Então, tenho que ver né meio de toda essa coisa, onde poner minha mente. ¿No? Porque a mente, quando ela põe aí aí, ela começa a ampliar esse conjunto de coisas e ver que não é es que no, que é uma pessoa mala, é uma pessoa com muitas situações delicadas. Mas nesse ponto, ela como que revela que é um ser especial, é um livro de Deus. Ah, mas é muito pouco isso, sim, sí, então... vocês eu tenho que ser grata a ter tantas qualidades, porque não todos tiveram a mesma suerte que eu, entende? Então, isso é uma maneira de cuidar-me propriamente, que automaticamente esparça uma vibração melhor em ambiente. Então, vamos ver uma imagem, uma única. Obrigada, Lídia por estar movendo. Aí. Mais uma. Mais uma. Aí estão vendo essa laguna, certo? Sim. inicialmente é super bela, não? Né? está transparente, está hermosa. essa é uma, uma imagem real, né? parte dela do ambiente, do centro de retiros de Bromacumáres em Nova York. que se chama Piz Villa. aí está essa, essa laguna. Agora, hora imagina que vamos botar na na pedra, na rocha e dentro dessa lagoinha, o que passa? Vou levantar Isso, passa, já? Então, isso é exatamente o que passa comigo. tu saiu dessa meditação fantástica, maravilhosa, e foi enrolando. Aí se tu vai manegando e alguém te cruza, você foi toda a meditação, não? Se podemos abrirmos a ventana e falamos umas coisas para uma pessoa, não? E se tu chega e o bus acabou de sair, também temos que colocar várias pedras em nossa laguna interna. Não nos ocorre pensar que quizás, a perda desse bus foi algo de proteção para nós ou uma oportunidade no próximo bus, não nos ocorre, porque o padrão negativo é muito intenso. Né? Então é como isso. Se eu coloco alguma coisa, as olas vão, mas observa se si tu logras observar as olas vão e quando elas batem no el borde que fazem? Ah? se devolve então se eu si boto algo que não é positivo vai volver para quem? não é para quem manejo mal ai para... ah, não dormi bem essa noite e não sei sé o que passou porque trabalhei bem me comportei bem, mas não dormi bem. E como foram os pensamentos? Ah, me enoquei com alguém aqui. Então por aí está. Não, se si há uma, como se chama? na, uma mancha, não? Qualquer, especialmente nessa roupa branca é o tema, porque todo mundo tem. <risos> se eu venho com uma roupa bem escura, sem que. Yo, yo estoy viendo con ustedes un antiguo estudio de y hemos abordado, creo que más profundamente, el tema de la y demás. Eh, producto de eso, eh, en el trabajo, he tratado de expandir un poco el tema de la estimación positiva. se le decía ahora que en una persona se generó un cambio. Eh, cada vez que estamos en el trabajo, regularmente, siempre antes, Garvin y yo se generaron una crítica hacia algo más Entonces, ahora, realmente, como ella va a tener pensamiento positivo, cada vez que alguno va a hacer alguna crítica o alguno va a traer un pensamiento negativo en la reunión, todos los demás dicen, pensamiento positivo. Entonces, hemos, hemos comenzado a tratar de generar dentro del equipo trabajo que, en vez de críticas, lograr cambiar el pensamiento positivo para seguir como tratando de jalar buenas buenas relaciones. Eh, y todo salió de este curso. Bueno, de está compartiendo con tu trabajo. Sí. A entonces todo depende de entender ¿no? desde el inicio mencionamos eso que no tenemos que negar una situación que no es sana no que es agresiva yo no tengo que decir que todo está bien si no fue bien pero el positivo es que podemos sacar de esa situación la casa entera cayó então, que sobra se si eu me dei sem a casa? Tu? Pues tu sobrou? Será que isso não é suficiente? Mejor, casa, que é melhor ¿Es bueno perder a casa ou que tu morra? Então, simplesmente isso. É bom perder a casa? Não, não é bom bueno para nada. Mas lo menos me salve. Então, sempre essa percepção. E também recordar que há pessoas que podem ajudar, as pessoas cooperam muito. Mas é muito importante isso. Não negar, pensar positivamente. Não é negar. Olá. Sino que sempre ter na mirada de que pode lograr de positivo nessa situação. Certo? Está claro isso? Porque sempre há algo de apoio do logrado, bem de mim. Yeah. Então, vamos avançar para ver uma situação limite aí mesmo, que estão vendo aí? Mirem bem, uma a la vez, tá? Uma parte de algo. Sim, sí, isso sabemos, mas <risos> <risos> quem que te imagina, porque se há uma situação dessas que estou falando, eu estou vendo uma parte, então eu vou achando que isso é, mas eu não vi todo. por exemplo, às vezes a essa pessoa é muito agressiva, mas não conhecemos a história dele, entende? Então eu posso ver a coisa assim e às vezes, como eu disse, eu também posso exagerar de uma coisa pequena, então quando uno mira isso, eu imaginei por exemplo uma, uma terra roxa quando eu vi isso, é, é uma parte de terra roxa isso que eu posso imaginar. Isso. É. É. Isso. Textura... Uma parte de uma flor. De es... um dragão. De um, um... dragão. De um dragão. Transparente... Sim. Sim. Sim. Sim. Mas como pode aderantar Entonces, así, es, así es nuestra mirada, entiendes? Nosotros en, vimos la patita del gallo, la patita de una situación, esa persona es así. Bueno, yo sé que yo conozco a este tipo. Siempre fue así, no da una oportunidad para un cambio, ¿entiende? Y la otra cosa que mencioné antes es hacer grande una cosa chiquitita. Aqui é incrível, eu me observo muito. Eu sou do segundo gru grupo, de ser grande e pequeno. Estou, não? Então, eu me pido às vezes, quando alguém vem e pergunta alguma coisa, Eu gente vai dizer, ah, exagerando. já está exagerando, Así que vamos de novo. ¿Sí? E necessitamos ir educando a consciência e a mente. Adelantamos. Então, sempre que tu está vendo na única coisa aí que vem, Aí tem que mirar bem para ver. Parece um monstro, não? Sim, sí. É um inseto mm -hmm. que está aí no borde, uma mosca. Como pode colocar o dedo para eles para ver onde está a mesa? Essa é uma realidade. Não? Como eu disse, a situação é desse tamanho, mas eu a vejo assim. Um monstro, aí um monstro na oficina. É uma mosca. Não, tu quer chamar o bombeiro? É uma mosca. É, é uma situação pequena, mas como eu estou nervioso, como eu estou cansado, e he passado por muitas coisas difíceis, <risos> não há serviço dessa espera. Então, é nesse contexto que a mente, ou seja, ela já, se ela já está acostumada. A, a expandir. Não tenho nada para comer em lá casa. Não tenho nada. Uhum. Só eu tenho é, papas. E o que? Mas tem tantos platos ricos que você pode ser com papas. Eu não tenho aquele não. Mas... Não é que não tenho nada. Tenho papas. Uhum. Tenho roupa para cambiar. Tem aqui. bocas. Eu tenho. Uhum. Então você é linguagem Não é essa pessoa é assim, assim, assim não é tanto assim como diz. Tem esses momentos e também expressa sua em outros momentos. E nesse momento é importante que eu não estou ajudando outras pessoas, eu estou ajudando a mim mesmo não para não envenenar-me. Escutei em en uma classe de nossa um, irmã maior, ¿no? que coordena as atividades da América Latina, eh, que está em Nova York e estou na classe com ela e ela dizia que quando nós outros temos muita rabia e que me guardei essa imagem, né? quando temos muita rabia, é como tomar veneno pensando que vou matar o outro, mas eu que estou me matando, porque minha atitude de rabia é me altera completamente, física, emocionalmente, espiritualmente. O outro está assistindo, a vez com misericórdia, a vez com rabia, também. Mas quem sofre mais sou eu. Então, isso é importante, não sempre recordar que a energia que sai de um, vuelve para um. Isso já vimos numa classe. Vamos lá. Essa é muito boa perspectivas diferentes, não na maneira como Joe veio algo e na maneira como outros veem na mesma coisa. Então vamos ver na primeira situação. Uh -huh. Então se diz aqui, tamanho do problema mirado por mim mesma é todo esse espaço que sobra para baixo. Joe vê meu problema se de Já como dizem, ou na tempestade ou na passita. Já. A vamos ver Outros mirando, visto por outros que desejam o bueno bom para mim. Eu estou vendo a situação de uma maneira para que entenda melhor o espaço. Quando eu miro uma mi situação, eu vejo todo isso. Eu vejo toda essa essa linha, mas outras pessoas, não só uma, por exemplo, minha família, meus amigos, quando vem minha situação, eles já vêm nessa parte. Não tão grandota, como eu. Eu penso assim: ai, ah, não, eu estou com câncer, minha vida já terminou, então já já já me entrego, me nem água química, nem rádio, nem nada. Já já ser o futuro. Pelo minha família diz: não, querida, pelo mirem nós outros, te amamos, te queremos. Há pessoas que se salvaram, por que não em tentar? Não? E alimentamos, visto em um contexto do mundo, que é a minha situação atual, delicada, negativa, comparado por exemplo, a pessoa já de... Como se chama? foi o terremoto? Sí, que sí, perdeu toda a família inteira, a família, a casa, os parentes, só está ele, fisicamente não tem nada, totalmente dependente. Então, quando visto, comparado, que minha situação é tão delicada, não é tão delicada, assim. Onde eu vivo, aí uma senhora, penso que já mencionei uma senhora, podendo uma senhorita jovem, linda é. E durante a pandemia, ela teve um problema, assim como, como se diz, de uma hora para outra emergiu um dolor terrível, insuportável, e, e recém se tem câncer avançado. E ela é uma pessoa tão positiva, mas tão positiva que eu mesmo não creio. Tem dias que eu falo com ela e não, hoje realmente ela. No outro dia, ela já mudou sua energia completamente. E sempre que pode, quer cooperar. Ela diz, mira, eu não posso fazer isso, nem isso, nem isso, mas eu posso levar seres em meu auto quando necessita. Isso eu posso quando eu estou bem. Eu posso ficar na recepção quando eu estou bem. E então, se sente como avergonçado. Uma pessoa que o médico já disse claro para ela: não há mais que fazer. Ela falou: então, se viverei bem meus últimos dias, vou à praia no México. Foi na semana para o México. Sofreu no México, aproveitou o México, desfrutou, voltou, E aí, ela falou: se si não há mais nada, eu vou buscar desfrutar meus últimos dias. Então, se você sente essa mirada, no, exige de nós muito conhecimento espiritual e uma conexão muito estável con com o Ser Supremo. E outros temas que depois vocês podem profundizar. Vamos ver o próximo? Visto como na alma eterna. Isso é para os outros que já vieram. Quando eu me na eternidade. Eu não vou terminar. Né? Que, ela, que essa pessoa sabe, ela já isso todos os cursos, está muito consciente que ela é um alma, que ela não é o Então ela diz: Ah, eu vou renascer de novo, eu não vou ter mais esse problema. Né? Então, essa percepção, porque quando uno um pensa que vai terminar, que sua família terminou, cambiaram de corpo. Isso estudamos. É como uma semente deu na flor: a flor mueve. O pólen vai volando, a semija ou tu sembra, de novo nasce, a mesma flor em outro jardim. Ah, mas é eu não sei onde vai nascer, mas eu sei que está. Eu posso vibrar para isso. Por isso, as pessoas dizem que quando queda uma situação pendente, uno pode mentalmente conectar-se com Deus, estar bem, com ela mesma e enviar energia positiva. Para algo que não logrou em vida. não? Pode mandar bons pensamentos não? para a pessoa que partiu, onde tu esteja, que tu esteja bem. Cada vez que vem a tua mente, te envio muito, muito bons desejos. Tu mereces estar bem. Isso quem ajuda? Muito mais a mim que a própria pessoa. Não? Então, isso é para aprender a pensar menos e a pensar melhor. No, se miro, eu estou na ponta já, então eu estou em um problema terrível. Pero não todos pensam como eu. Se eu comparo ao mundo, eu não estou tão bem, mas não sou pior também. E quando eu me coloco nessa percepção de que eu sou ilimitado espiritualmente, isso conforta o coração, mas requer, requer estudo, não, requer concentração para para aceitar a realidade também, não? que eu não sou imaterial, aunque um unético, nós outros demoramos para realizar isso, Inclusive às vezes dizendo que é alma, eu continuo sentindo corpo. Porque tá aqui, não, É alma ou não vê. por isso que a verdade é muito, muito profundo esse tipo. Nós então, vamos avançar. Esse é muito bueno também. Outra coisa que ajuda a pensar menos e melhor, que é zunar, um é parar de pôr molduras, se disse molduras, o borde das fotos? Marcos. Miren essa variedade aí. esses são os marcos que nós ponemos nas pessoas que conhecemos. Então, se imagina uma galeria de pessoas, aí está tu madre, tu amigo, tu marido, tu perro, todo mundo. O perro deve ter um marco que é um coração. Mas os seres humanos, às vezes, tem um marco de espírito, não? É assim que eu vejo essa pessoa, não serve quase para nada. O outro tem um marco grande, o outro é quadrado, o outro é triângulo. Então essa é es a maneira que eu vou, como dizem também, etiquetando as pessoas. Esse é fanático, esse fala demais, esse é muito egoísta, esse é donador, esse é bueno, esse tem isso, mas não tem o outro. E quando tu está em um programa, não sei se despassa, a mim me passa muito, digamos que estamos com 50 pessoas aqui, tá? e entra uma pessoa que nós outros amamos muito, oh, querida, como está? Bem, que bom que vim não? E depois entra a pessoa, não é essa que tu diz, não, aqui não, ai não. não. Com tantas pessoas, tantos lugares para ir, teria que vir justo aqui essa pessoa hoje. ¿eh? Então, mira a atitude que eu tenho. A pessoa entrou já, mas o aqui dentro já. Já, já, a fiesta para mim já terminou. Me vou. ¿eh? Então, ele que está realmente enfermo só então, se si eu tenho essa sabedoria de pensar, cada um é um, e Deus sou esse. E sou, e que muitos também não vão muito bem com nós. Então, eu só posso cambiar a mim e ver o melhor nas pessoas. E quando tu não encontra nada mais de bueno, pelo menos é o único de Deus. isso é es 100% certo, verdade? Isso é o único de Deus também e isso calma o fluxo mental não? Recuerde, a mala qualidade acelera, já viram a ojo seca andando por o rio? Não é difícil para nada é flota mas se tu põe algo consistente ou um tronco é muito mais lindo por isso que na meditação quando tu observa, chegamos assim e quando você já estamos bastante mas esses pensamentos positivos, de boa calidad não nascem, não nascem. Tu tens que criar. Eu me dei conta disso, a primeira vez que fiz o curso de pensamento positivo, que disseram que havia que criar pensamento. eu disse, não, eu não aprendi a pensar ainda, porque eu vou por a onda. Se a música me gosta, eu vou. E quando termina a música, eu me devuelvo a meditação. Então, você imagina, eu te dou uma, uma tela, né? Nos, como se chama? Os pinceles. Nos... Como? Sim, sí, as pinturas. Como se chama a coisita que vai pintando? Las... Pincel. pincel. Oh, então, eu te dou pincel, mas você tem que pintar. Então, si se eu não pongo pensamentos, a mente vai continuar aí. Então, eu tenho sempre que pôner algo diferente ali. E não cansar. Ela continua, tu também continua, assim como esse fogo, assim, sabe? Vamos ver quem ganha. Mas tem que ter não? Né? Tu tem que falar contigo mesmo, ela argumenta, tu argumenta, ela argumenta, mas vai como foi. Já, ah, que mais? Ela, Como pergunta, contesta, pergunta, contesta. Então, eu tenho que estar consciente que eu sou mais sábia do que meus posses porque a mente é uma poça como esse braço não posso essa perna não posso esse pelo é o não então eu, eu tenho que anadir ai não me funcionou para nada essa medicina essa pastilha essa meditação essa terapia se porque a terapia só não está te dizendo é, que tenho que mudar eu tenho que ser uma parte, não? por isso que dizem lá casa tem que continuar fazendo exercício ah não eu não tenho tempo então isso não vai funcionar esse é um outro curso que podem ser depois se chama Maestro do Tempo como administrar bem o tempo por isso é o tema de... yeah. aqui a hora são os já vou ler despacito porque a vocês vão trabalhar e eu vou descansar escorra isso não é difícil Escolha uma pessoa cujos defeitos ou virtudes produzem um grande impacto em tua vida. É só vou escrever aí nome o nome dela, pessoa. Repito, uma pessoa cujos defeitos ou virtudes produzem um grande impacto em tua vida. Pode escrever as duas, não? Lá aqui, é um problema. Atualmente, e a outra que tem impacto positivamente. Já Segunda pergunta: Remueva todos esses adjetivos ou substantivos e permita que a pessoa seja o que é em sua essência. Saca os prejuízos, saque o que tu imagina que é de boa, que ela não é exagerado, não? e vê a pessoa como ela é porque claro está remova todas as coisas não adjetivos substantivos e permita que a pessoa seja o que é em sua essência não por exemplo aqui não pela sexta na que estamos acostumados somos um grupo que trabalha com espiritualidade e às vezes tu sabe que alguém está passando por algo mesmo no grupo no grupo não então se o naan como está mas você sabe que a pessoa não está se sentindo ángel nesse en momento. Entende? Então, eu não necessito inventar algo. Dizem, olá, querida, como está? Como passou? Tenho Buenos desejos, espero que esteja bem. Então, se uma vez, como vai cartando de coisa mala, e exagera também uma coisa boa, que a pessoa sabe que ela não é a unha assim. E se sente um pouco mal, porque tem que cumprir minha expectativa. ¿no? Haga o mesmo com na situação na situação que nesse momento te tira ¿no? Está aí Como incomodando internamente Preocupando E por último, depois, mira Primeiro, elige na situação Mira o que tu escreveu E com essa mirada sábia, É apenas uma escena No teatro da vida E se é um ator Está arrugando seu próprio rol como deu. Amanhã sí. as coisas cambiam. Mas maneira. Ah, é sempre assim. Sí. Essa pessoa lá conosco há 20 anos. Então, se que saúde cambia. você ve já veio há 20 anos que a saúde Não, Dá uma oportunidade. Porque nós, energeticamente, também limitamos outras pessoas. Certo? Assim como nós, ou seja, eu não posso. Não, isso não, não me dá isso para ser porque eu não posso. E, e se eu me preparo um pouco mais ou me atrevo? Não? Eh, eu recordo também que passei por situações muito, muito fuertes de medo. Eu tinha muito medo. E sempre me dizia, ai que afrontar, não há outra maneira, não, não funciona só pensar positivo, tem que afrontar. Dizia, ai, ah, Senhor, logo, vai ser pior. Não importa. A única maneira que tu tenhas que ver que é possível. A um que te sinta muito muito mal, não há outra maneira. Afronta, porque tu vai ver que não há nada. Mas isso para mim é como era como morrer vivo. E realmente se tu afronta um, dois, três, quatro, cinco, é Isso não nada. E vou me acalmando, cada vez que tu lá é menos pior. E cada vez que tu disse não, não posso, aumenta. É o círculo, não? Isso serve para qualquer coisa. Então, vocês fazem um exercício. Uma pessoa cujos defeitos ou virtudes produzem grande impacto em tu vida. Depois, remova todas essas coisas que tu põe nela e veja como realmente ela é em é sua essência e a hora por último na situação que não nos falta não né? isso é uma prática muito boa porque quando nós outros colocamos para fora não né? e escrevimos e depois miramos é como trazer a coisa aí é como observar os pensamentos ele é el arte de escrever, está movendo internamente a energia. O que? Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. normalmente é o que mais nos gusta, não gosta é não ela <risos> que já a mim não me gusta muito na verde esse é também uma tremenda situação que nós outros vimos na prática não são as preferências não oh, as pessoas que ah essa pessoa realmente tem muitas qualidades positivas ah me encantaria levar a essa pessoa para casa <risos> que pessoa que trabalha bem, que se relaciona bem, que é sempre pontual, que coopera, que não critica, não. Por mim que és. Oi. que vive contigo, que trabalha contigo, não? Então, o que estamos fazendo aí? Estamos tentando fazer que uma coisa apareça com outra. Mas são totalmente distintas, suas funções são distintas também. No, imagina eh, lá a pinha discutindo com a manzana e a manzana se diz: Ah, tu eres um espinudo total. Mas, que conhece a pinha, sabe, não? Ele que está por dentro dos de espinos. Um jugo riquíssimo, sabor riquíssimo. E, por outro lado, a la manzana também, mais ou menos. Então, essa percepção que temos que ter de não comparar a que nos custa isso, tem que ser honesto, não sempre que tuve uma pessoa, especialmente uma pessoa mais virtuosa, que facilita tua vida, automaticamente E isso também é uma coisa que tenho que mirar, porque estou me apoiando em um suporte que é temporário. Por isso, humanamente, sofremos muito, não? quando parte nossa mãe, nosso padre nosso filho, nosso melhor amigo, o perro, o gato, etc. Não, Porque eles são como um apoio para a minha felicidade. É bom compartilhar, mas ser dependente não é uma coisa que aqui nessa universidade vamos trabalhando, que só há uma energia no universo, em verdade, há duas energias que sempre estão, uma é a e outra é tu. Os outros vão estar seguindo solo. E eu também, mas eu sou a que me sinto de mesmo, que sempre estou, pelo menos desde que nasci. Estou me acompanhando bem ou mal, sempre estou. Mas se si tu mira desde que tu nasceu, quantas pessoas já chegaram e quantas pessoas já partiram, ou quantos perros, quantos gatos, quantos pajaritos que tu ama. Esse fluxo é natural. Mas não termina, certo? Quando sai um, entra outro. Sale um, entra outro. Então, essa essa importância de ser apreciativo, não comparar. A mim não me gusta muito as manzanas verdes, mas eu tenho uma amiga que ama manzana verde. Eu sei que tem muitos nutrientes, muitas vitaminas, pero personalmente me gusta más a Personalmente. Então, sempre ojo, mesmo com a pessoa, não? A mim não não simpatizo tanto com essa pessoa, mas meu amigo ama essa pessoa, deve ser uma boa pessoa, certo? Mm -hmm. Recordo que há muitos anos que veio à nossa universidade um un padre, uma pessoa importante que tinha uma filha, e essa aí era como uma profissional assim, super importante, e logo ela começou a meditar e venir muito a à meditação então o padre quedou um pouco preocupado com ela não porque era laica única e eles já tinham como desenhado todo o seu futuro com quem ia ter matrimônio onde ia viver blá blá blá blá e logo ela estava como pensando em outras possibilidades de vida que lhe atraíam mas então se ele não estava muito contente com isso e em algum momento ele viu a a la charla que temos domingo e observando observamos percebe que e no final não sei se a pessoa que estava te ablando pediu sua opinião ou coisa assim ele disse mira eu só vim aqui para conhecer ele el espaço porque eu não me via e não é o tipo de prática que eu ou nem que estou buscando, porque já tenho minha própria prática. Mas a única coisa que eu tenho em mente é que se a minha filha gosta, deve ser bueno Porque minha filha é muito boa e eu confio nela. Então, se ela está gostando de um lugar, esse lugar deve ser bom. Então, eu encontrei tão, tão limpo não, de, de prejuízos, etc., de miradas limitadas, Permitir que alguém. Tu um caminho para tu irmão, etc., ou para ti mesmo profissionalmente, e de repente a coisa te lleva em uma outra direção. Mas temos que ir reinventando ir né? aceptando. Então, aqui a lição é: não compare, senão que aprecia a sobre as coisas distintas. Compartir, compartilhar. Compartilha que é uma coisa que também não fomos educado para compartilhar, normalmente um vai guardando, guardando, guardando. Oh, então, una... certo? Vemos uma cena tão linda, num piquenique, conhecemos uma ninhita, de três é. anos, eu nunca vi uma ninhita assim. Quatro, quatro anitos. Uhum. E ela, ela tinha um chocolate e, e estava segurando, obviamente, eu logo pensei, ah, obviamente ela quer logo, e começaram a comer o chocolate. Mas não, ela queria distribuir um chocolate. E ela dividiu, eu não podia crer, dividiu o chocolate em trocitos. E a madre disse: Não, espera, porque ainda estão comendo a comida, tem que esperar. Mas ela queria entregar um para cada um. E assim, todo que ela comia tocava aí ela aqui. Ela disse: Não, é um acidente mas foi escuela também, ela quer compartilhar a merenda com todo mundo. Então eu falei: Uau! Wow! É como surpreendente, mas está, é um nicho. Não é porque lo, ah, os chicos são sempre assim, não todos, não todos. Não? E às vezes se si não é assim, mas é bueno, outra coisa, é carinhoso, por exemplo, não? cooperativo, avançamos. Então chequear nosso linguagem é uma outra coisa que permite a mente calmar-se. Oh, aqui diz, pulando me cai bem porque há outros com os que não simpatizo, ou seja, já ensusei toda a laguna. Pulando, né? não? Por exemplo, não sei a ela... Zaida me cai muito bem, pelo esse grupo inteiro não simpatizo. Entende? Então se isso já vai gerar pensamentos eminentes, não? Né? Que os outros têm defeito, blá blá blá blá blá blá. Então me cai bem e os outros também têm suas especialidades. Isso já dá uma certa... Eh, diminui um pouco a velocidade da chica que está aí acelerada, buscando novidade. Ela não elege qualidade. Para, mim, para a mente não importa se negativo ou positivo. Ela não discerne. Só pensa. O rol da mente é pensar, criar, imaginar e desejar. Ele hace tudo que como a superfície dela praia. Não trabalha com estabilidade. Então, o maestro é que tem que treinar e acompanhar. -la. Então, fulano é assim, mas eu dessa outra maneira, não estamos comparando. porque que dessa maneira? de hago melhor. Isso é típico, não? Tu não disse de eu maior, mas eu me veio e assim. Por que assim, dessa maneira? Mira, eu hago assim. Isso é dizer que é assim, minha forma. Mira, quer provar na maneira que eu acho. Poderia respeitar, dizer, que interessante a maneira que tu fazes, eu não aprendi assim. Tu vai cambiando, mira, é que eu hago dessa maneira, então eu vou fazer de minha maneira. Você que nos diz alguma outra ideia, tem muitas, não? nesse campo de comparação tem muitas coisas que uno não percebe que estamos não criando na situação para nós outros mesmos. Por hoje vamos quedar por aqui, porque temos mais uma classe a um Vamos cerrar e fazer algo criativo. Então se vamos revisar um pouco, em que vamos levar dessa classe. E é como pensar menos e pensar melhor. Primeiro que vimos era como verificar que sempre que tu pensa algo, observa se isso vai gerar muitos outros pensamentos ou uma boa sensação. Para ti. Se acelerou na mente, então eu já sei que isso não caiu bem. É como quando tu come algo e não cai bem, imediatamente vai haver uma reação para cá. Não? E quando vai bem, digere -me. Então, minha mente se acelerou pouco. Né? Depois, quedamos mirando que estamos fazendo muito grandes coisas, pequenas. E ao contrário também, uma coisa que é fantástica, não consideramos. Já não, a pessoa tem 10 defeitos e 2 virtudes, mas 2 virtudes valem muito mais que 10 defeitos. Têm muito mais consistência. Certo? E isso, verifica se não estás, como, como se chama, ponendo marcos em nas pessoas, etiquetando as pessoas, apresentando as pessoas de acordo com a tua mirada. E essa situação que tu dizes, ah, tu não tem ideia do que eu estou vivendo. Aí tu pode perguntar à família de pessoa, o que está passando com ele? Eles vão falar distinto, Pergunta a uma pessoa que gosta dessa pessoa e vai dizer outra coisa. Compara o que está passando no mundo em geral. Tenho na situação, tenho. É real, tenho, mas não é o fim da história. Então, essas são coisas para pensar e sempre, sempre subradiando. Pensar positivamente não é ser passivo, não há que negar. Essa pessoa é, tem uma personalidade forte, não necessito dizer negativa, tem uma personalidade forte. Então, eu preciso aumentar minha meu auto respeito, porque eu também sou essencial. Não tenho que me pôr abaixo, ou competir com nadie. só continua sendo bem o que eu tenho que fazer. Se está em meu drama que essa pessoa vai passar adiante frente de mim, eu vou estar servindo aí então. Não há outra, está bem. Vai chegar o momento. Então, é importante isso, porque quando uno um nega, está suprimindo as emoções também, a energia, não? E começa a passar mal internamente. E o contrário também conhecemos. Não? Tem aqueles que vomita arriba dos de los outros e aqueles que vão passando mal depois, não? Em português dizem engolindo sacos, tragando sacos. Não falamos, mas está tudo apretado dentro, não sofrido. Ok, então será para hoje, vamos fazer o um momento de concentração, de meditação. Depois vamos ganhar mais um dulce, quem já comeu, regala o dulce. <risos> Foi bromear, pode comer e levar para amanhã, Então, agora vamos sem música, em silêncio. Aquela música é como incenso, eu falo um elemento a mais. Agora vou internamente recordar tudo que escutei hoje, ou pelo menos as coisas que foram novas para mim. e porque tenho um coração generoso para mim mesmo, vou elegir uma coisa, uma que eu possa praticar até o lunes. Vou levar essa tarefa, se si ligo mais, quizás seja demasiado, mas uma coisa, para ser gentil comigo mesmo e com minha mente vou praticar algo e nesse estado concentrado, responsável, me hago liviano não é la quantidade, é la qualidade Vou ser menos e melhor. E vou levar essa energia positiva para o lugar, para o caminho, mientras retornamos. E com uma mirada distinta, positiva, para tudo e todos. Normalmente nos gusta receber, mas agora sabemos que o receber está sumergido no compartilhar. Tenho essa luz encendida, a luz de la consciência sou um criador de minha própria realidade. Então vocês vai contar uma coisa curtita que eu recordei na, na meditação que pode ajudar, a mim me ajuda muito, não? que é buscar sonreir mais. Eu tinha um padre que estava cuidando de um nenito, porque a madre não estava nesse dia, um poder distribuído. ele. Eh, Tronos não se chama tronos essa coisa quando chove que é coelho truenos truenos então estava estavam tendo muitos truenos e tuve um muito forte assim como entrou toda a luminosidade na casa né? e o padre correu onde estava o menino não né? e, e se acercou e disse filho tu está bem Quédate tranquilo não passa nada e o menino estava sorrindo e ele disse pero tu está bem? ele disse sim sí, eu estou muito bem." É o padre do céu estava sacando uma foto minha. Então ele observou que cada vez que surgia essa situação ele terminava E nós outros também podemos usar isso, como de recebo essa situação.